Bitcoin na casa dos 26.500 dólares. Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Mas vamos dar uma olhada que eu tenho updates para vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de descer aqui embaixo do vídeo, apertar esse botãozinho do like, que é muito importante. Compartilhe essa análise com mais amigos. E não deixe também de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para você não perder nenhuma análise e update aqui do Bitcoin e mercados, pessoal. Então vamos dar uma olhada aqui após esse dump do Bitcoin. O que a gente pode esperar? Será que vai ter pullback? Será que Bitcoin vai mais abaixo, é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui nessa análise, que acho que vai ser bem importante. As coisas não parecem nada boas aqui para o Bitcoin, já antecipo para vocês aqui, tá? essa queda aqui... Tá acontecendo, tá confirmada aqui. Parece que vai continuar aí para o Bitcoin, mas tem pontos importantes aqui no curto prazo que eu quero comentar para vocês, né, pessoal? Primeiro, aqui é bom é, reforçar para vocês que é o que eu tinha falado nas últimas análises também, né? E vem falando para vocês que o Bitcoin tava lá na casa dos 30 mil dólares aqui, 31 mil dólares. Falei, pessoal, tome cuidado, porque DXY, região de suporte aqui, eu não vou querer fazer um long no mercado nessas zonas enquanto DXY está formando um suporte aqui nessa região, inclusive fazendo um fundo aqui, né? Um rounding bottom aqui nessa região. Bem perigoso aqui, querendo romper essa zona aqui agora, tá? Então tome cuidado aí, né? Pra, pra esse, essa subida do não pode estar recém-começando aqui. Esse é o ponto todo, né? Então. Tem que ter muita cautela com o Bitcoin, pessoal. Muita cautela com o Bitcoin. Estava realizando vendas ali de forma pesada nessa zona aí dos 30 mil dólares, tá? Como eu comentei para vocês. Deixei claro aqui, né? Não sou um cara que fica falando depois que aconteceu. Eu estava avisando vocês que é bem possível disso aqui tomar forma, né? Então eu estava protegendo aqui meu capital nessas zonas mais acima, tá? Agora o Bitcoin buscou essa zona aqui e, e, e a SP Quentos nem corrigiu aqui ainda, né? A SP 500 simplesmente tá no topo ainda lá, testando o topo uh, na região aqui próxima dos 4.200 pontos, né? Na minha opinião, a SP Quentos também vai dar vai fazer uma correção muito em breve aí tá pessoal a minha expectativa é ver isso então se as pequenos nem corrigiu ainda né o Bitcoin ainda tá, tá na região já tá na região dos $26.500 imagina quando as pequenos começar corrigir, tá, pessoal? Tem esse primeiro ponto aí que vocês têm que pensar, para pra pensar um pouquinho. Né? O segundo ponto aqui que a gente tem que, uh, infelizmente, o Bitcoin começou a cair, pessoal. O Open Interest aqui, eu vou puxar pra vocês, o Open Interest simplesmente caindo, subindo junto aqui com essa queda, tá? Então, a gente tem problemas sérios aqui no Bitcoin. Dá uma olhadinha aqui, ó. só. O preço caindo, o Open Interest subindo aqui, pessoal, tá? Então, a gente vai ter muita resistência em qual zona aqui agora? Nessa zona aqui, ó, os 26.800 dólares. vai ter muita resistência porque a gente tem Open Interest grande. Muita gente ficou presa nessa zona aqui dos 26 1800 dólares vai ser difícil o bitcoin conseguir passar essa zona aqui, tá? Então eu vou estar interessado em voltar a escalar shorts nessas zonas aqui até essas regi regiões aqui dos 26.800 dólares com stop acima da região dos 27.300, tá? Porque a gente tem puxo de criação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Eu já estou montando algumas posi posições vendidas aí também, tá? Porque a gente tá vendo aqui o bitcoin retestar aqui agora as zonas aqui, ó, onde tem desequilíbrio de oferta e demanda tanto numa hora quanto quatro horas, né? Então eu não canso de falar para vocês sobre isso também. Acompanhe aqui. No trading, no, trading, um, no trading light aqui, pessoal, esses equilíbrios de prata demanda para os membros do canal. Eu fiz um vídeo explicando como funciona isso aqui. É impressionante como o Bitcoin vai testar essas regiões aqui de novo, tá? Aliás, ontem, é, apesar de não ter feito vídeo aqui para o YouTube público, eu fiz dois vídeos para os membros aqui do, do YouTube, tá? Então, se você quiser receber updates aqui mais frequentes do Bitcoin, não deixe de se tornar membro do canal. É super simples aqui, tá? Vou deixar o link para vocês aqui abaixo também, Aqui abaixo do vídeo, tá? Porque realmente vale a pena quando eu não puder fazer vídeo para o YouTube, eu faço um vídeo direto ao ponto, sem enrolação aqui, explicando vocês o que, que eu estou analisando e fazendo relação ao Bitcoin, tá bom? Então, caras, é, Bitcoin aqui tem esse, esse, essa região aqui que eu, abri, eu escalei mais uma posição de short nessa região aqui dos próximos dos 26.460 dólares. Eu fiz vendas no Bitcoin, o preço médio ficou próximo dessa região dos 26.500. Já estou um pouquinho arrependido, tá? Mas estou pensando em realizar. Talvez uh, parte dessas, dessas compras aqui eu fiz um pouco nessa região mais acima, próximo dos 26.800 dólares. Acho que vai ser é possível do Bitcoin voltar a testar. Por quê? A gente tem aqui então o de criação nessa região aqui, 26.680. tá É um ponto interessante. Acho que o Bitcoin pode voltar aqui e testar essa zona. Uh, é um ponto que eu vou estar interessado em talvez aí, uh, em, além de escalar shorts, também vender um pouquinho uh, das compras que eu fiz mais abaixo aqui, tá pessoal? Porque acho que a gente pode vir testar regiões aqui dos 25.800 25, para baixo uh, tem também aqui, olhando uh, os pontos de liquidez aqui nas corretoras, a gente pode fazer um zoom aqui, ó. É a mais próxima que a gente tem essa região próxima de 26.750 mais ou menos, 26.700 26, 700, e depois a região aqui dos 20, 27.200 dólares né? então meu stop vai estar acima dessa zona aqui para buscar novos shorts no Bitcoin Olhando aqui os 7 dias então, pessoal, a gente pode ver que a gente pegou essa liquidez que eu comentei para vocês, que eu estava de olho nessa liquidez aqui, que é um ponto que também voltando aqui no gráfico, eu só mostrar para vocês por que que o Bitcoin vai buscar essa zona aqui, ó. Porque, pessoal, o dia é que está o stop da galera, o stop do pessoal aqui, da galera que tá aqui em long, né? Vai estar tá, tá aqui exatamente aqui, ó. Então é onde o Bitcoin vai buscar, estopar a, a, o pessoal antes de tomar uma decisão, tá? Então exatamente o que está fazendo aqui agora. E pasme, testando aqui a média de 200 semanas aqui agora nesse momento, tá? Então, por enquanto, mantendo o suporte aqui acima dessa média de 200 semanas, que está aqui na casa dos 26.100 dólares. Eu quero muito ver como o Bitcoin vai se comportar nessa casa dos 26.100 26 dólares. Vai ser muito importante ver se o Bitcoin vai conseguir ficar acima disso aqui, tá? Mas pelo menos por enquanto, aqui está parecendo para mim que o Bitcoin vai buscar regiões mais abaixo aqui, tá? Continuando a análise aqui, então, pegamos a liquidez nessa região que eu comentei para vocês, onde estava interessado em realizar 100% do meu short, então, abri um short na casa lá dos 28.300 dólares, foi o último vídeo que eu fiz aqui no canal, realizei 100% desse short aqui na região dos 26.500 dólares. E agora, pessoal, olhando aqui de um mês aqui no High Block, também a gente pegou praticamente toda a liquidez que tinha aqui mais forte, tá? Mas, no três meses, a gente tem aqui liquidez mais abaixo, vou mostrar para vocês também aqui, vou só carregar esse gráfico rapidamente, para a gente dar uma olhadinha. É, e tem liquidez aqui essa região, até essa região aqui dos 25.400 dólares, é possível o Bitcoin vir aqui testar essa zona aqui, tá, pessoal? Então, é uma zona importante aqui também, estou de olho aqui nessa zona aqui dos 25.400 dólares, obviamente, tá? É, e olhando aqui a análise gráfica também, técnica, a gente pode ver que o Bitcoin, ele rompeu né, esse padrão, esse triângulo aqui, ombro, cabeça ombro, como você quiser chamar aqui, a projeção é praticamente a mesma, tá, pessoal? Então, projetando aqui esse rompimento, o Bitcoin rompeu aqui, ele poderia buscar... Essas zonas aqui, ó, próxima aí dos 24 mil dólares, é bem possível o Bitcoin buscar. E eu vou estar interessado aí é, em comprar Bitcoin nessas zonas aqui, pessoal, tá? Por enquanto, enquanto a gente tem definição no mercado, tá bom? Mas começar a perder muito, muito isso aqui, eu vou estar, vou estar interessado talvez em, em realizar aqui, talvez estopar essa operação aqui, se o Bitcoin perder essa zona aqui dos 22 e 500 dólares, mais ou menos, aqui eu vou estar interessado realmente em cair fora do mercado, que pode, pode, podemos ter problemas aí para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, eu acho que basicamente o que eu tenho pra vocês aqui é isso, a análise de hoje, tá? Mas eu acredito que agora, realmente, uh, o Bitcoin pode fazer pullbacks para essas zonas aqui próximas dos 26.700, é o que eu tô imaginando aqui. E vou estar interessado, talvez, aí, uh, em... impossivelmente... Um, me desfazer das compras que eu fiz aí, regiões mais abaixo. Eu comprei Bitcoin até a região dos 26.300 dólares. Eu acho que o preço médio está aqui na região dos 26.400 mais ou menos. Tem que verificar aqui agora. Mas uh, eu acho que vai ser difícil o Bitcoin conseguir passar dessa região aqui dos 26.800, tá pessoal? Muita resistência aqui. Mas tem grande chance de fazer um pullback pelo menos para essa zona aqui, porque o Open Interest está subindo aqui agora, né? no, no, enquanto o preço está subindo, o preço subindo com o Open subindo também. Mostra que a gente pode fazer esse pullback, mas long short ratio muito elevado e não tivemos aqui tanta uma variação tão grande. Grande aqui do, do Open Interest, tá pessoal? Para mim, acho que pior, ainda pode estar para o VIP. Para o Bitcoin, a gente pode testar as casas, a casa aí dos 25 mil dólares para baixo aí por unidade, tá bom? Então, caras, no mais é isso que eu tenho pra vocês aqui uh, no, na, na análise de hoje, tá? Então, se você quiser também se tornar VIP do canal, não deixe também criar essa conta aqui na, uh, na OKEx. Vou deixar o link pra vocês aqui abaixo. Eu vou estar tá fazendo aqui agora os tutoriais sobre, sobre os, os robôs que tem OKEx lá. Estou testando eles. Ontem fiquei o dia inteiro testando os robôs da OKEx. Bem interessante aqui. Já tive resultados muito interessantes aqui agora com essa queda do Bitcoin. Fiz um robozinhos de short ali que funcionaram muito bem, tá? Vou comentar pra vocês semana, semana que vem. Então, se você quiser... É, aprender como criar esses robôs no OKEx também e ter suporte meu aqui também no Discord, não deixe de tornar VIP no canal, cria sua conta aqui se cadastre no meu site para você acompanhar as anais mais de perto e tenha um contato mais direto comigo ali pelo Discord, beleza? Então no mais é isso se você gostou do vídeo, não esqueça aí de apertar esse botãozinho aqui do like, que é muito importante uh, para apoiar o canal e a gente se vê então na próxima valeu!